na Índia. Muito obrigado por ter dado play. Ah, já vamos começar. Bom dia, nesse vídeo eu vou te contar como cinco atitudes muito simples e bíblicas poderão te ajudar a ser um vencedor na luta contra o pecado. É sério. E no final, eu vou te contar quais as consequências imediatas que você verá na sua vida se você aplicar esse estudo. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu me chamo Guilherme Burjac que este é o Leitura Compartilhada, a sua live devocional diária. E este é um serviço que eu presto à igreja de fala portuguesa em todo o mundo. A forma de você ajudar esse ministério. A primeira é orando, claro, mas não é aquela oração, tipo oraçãozinha que você faz ali de qualquer jeito não é oração oração oração mesmo oração de verdade a outra é curtindo aliás já curtiu esse vídeo de hoje se você e a outra forma também é também é se inscrevendo no canal compartilhando com os seus grupos de WhatsApp é isso tem uma tem um link aí para compartilhar nos com seus grupos de WhatsApp não é só bom dia de não é só de bom dias que os grupos de WhatsApp sobrevivem se você está me vendo no Instagram, você poderia tirar uma foto ou print e postar nos seus stories e me marcar? Seria muito legal fazer isso. Isso ajuda a dar enganjamento. Vamos dar aquela arrumadinha no cabelo, aquela ajeitada no cabelo e tal. Mas vamos ao texto de hoje. O texto é 1 de Pedro, do capítulo 4, do verso 1 ao verso 19. Abrindo aspas para o irmão Pedro. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer, porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, olha lá no passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer, aqueles que não creem em moralidade e desejos carnais. Farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da, da detestável adoração a ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora tivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos, disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem-se uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre multidões de pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Múltipla e variada graça divina. Uhul. Você tem um dom de falar? Então faça de acordo com as palavras de Deus. Tem um dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você rea realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A ele sejam a glória e um o poder para todos, sempre. Amém. Amados. Não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento, em que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram as boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um 3 o que será do pecador perverso. Portanto, se vocês sofrerem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem confie a sua vida àqueles que o criou, pois ele é fiel. Esse é o texto que lemos de 1 Pedro 4, do verso 1 ao verso 19. Vamos lá, esse trecho possui dois blocos. O primeiro está no verso 1 ao verso 11 e o segundo do 12 ao 19. O primeiro bloco fala sobre as cinco atitudes que, se você fizesse comprometer com elas, vão te ajudar a lutar contra o pecado e sobreviver aos dias de perseguição ou de sofrimento. O segundo bloco, que é do versículo 12 ao 19, fala sobre três sentimentos, a celebração, a glorificação e a confiança, que vão te ajudar a lidar com o sofrimento. Nesse vídeo aqui agora, eu só vou falar do primeiro bloco, Assim que são as cinco atitudes que vão ajudar você a lutar, a lutar contra o pecado e sobreviver aos dias de persegui perseguição. Ô oh, palavra que demorou sair! Mas deixa aí nos comentários se você quer que eu grave o segundo bloco também. Dizem, oh, bu buja, grava o segundo bloco! Oh, bu buja, pô, Fala aí, cara! Como é que é esses três sentimentos? Deixa aí nos comentários, isso é muito importante. Até porque isso acaba gerando engajamento e também dá para perceber se, se o tema alcança, né? De repente, não, Burja, esse tema não, fala de outra coisa. Mas vamos lá. Quais são as cinco atitudes, então, que você precisa ter para vencer, vencer, para vencer a, é, nessa luta que você está travando contra o pecado? A primeira delas é ser sóbrio. <risos> e aqui sóbrio é sóbrio mesmo. Não sei, que muita gente não consome bebida alcoólica, mas tem gente que vive como se estivesse bêbado. Vivemos dias tão complicados hoje, em termos de o que é verdade e o que é mentira, porque, às vezes, você vê uma postagem do sensacionalista e você pensa assim, mas espera aí, isso pode ser verdade. De tão ridícula, de tão fora do comum de tão tão nonsense está o e se encontra o tempo que nós vivemos. Há pessoas que... Recebem mentiras o tempo todo no WhatsApp e acreditam nelas. Ser sóbrio não é só em relação à bebida. Por favor, ser sóbrio é não estar hipnotizado, por exemplo. Ou não estar sedado por uma ideologia ou uma cegueira espiritual tão grande que você acaba não percebendo as coisas que estão, as mais óbvias que estão ao seu lado. Há pessoas que começam a acreditar nas coisas mais... É, sem noção do, do mundo tudo isso por quê? porque não estão sóbrias sabe a sua tia, o tio do zap pois é quer ver como é que essa questão da sobriedade é uma coisa complicada tenta entrar num grupo do whatsapp ou num grupo do facebook e pondere o que as pessoas estão dizendo ali com um contraponto, bem isso não é bem assim experimente para você ver o que vai acontecer com você Segundo, primeiro, ser sóbrio, quer dizer, saia dessa hipnose coletiva, é, saia desse, dessa sua bolha, né, sua bolha de rede social que só confirma as coisas que você acredita, Se, rompa com os viés de cognição. Aliás, de novo vou dar uma dica aqui para você, vá na Wikipedia, digite lá, viés, de, viés cognitivos e veja a quantidade de viés cognitivos e como isso é uma armadilha para prender você dentro das suas próprias bolhas. Seja sóbrio. Segundo, seja disciplinado na oração. Ah, isso aqui pega. Pega porque... É... Eu tenho aqui vídeos, não, não um só, mas uma, uma pancada de vídeos. Aliás, tem uma playlist inteira aqui só sobre oração. No final do vídeo vai aparecer para você essa playlist é só sobre oração, porque como devorar, qual que são as estratégias por oração, porque não, não, não há disciplina por oração. Aliás, a existência desse programa aqui, a existência dessa live desde o mês de março de 2021 é justamente para isso, para nós mantermos uma disciplina de oração. A disciplina de oração é muito importante, porque na, na, na, na oração. E eu não sei se você já orou comigo aqui alguma vez, e se você já orou comigo aqui alguma vez, você já deve ter percebido que a conversa é muito franca com Deus, é muito aberta, de peito aberto. Muitas vezes eu ponho para fora exatamente aquilo que eu estou sentindo. Não é aquela oração congregacional, cheia de retoques, cheia de mesócliques, cheia de termos difíceis, num português erudito, não. Talvez isso seja um impedimento para você estar orando. Bom, o que nós fazemos aqui é todos os dias orarmos juntos. Aliás, não saia desse vídeo, não vá embora, porque ainda temos coisas a dizer, né? além das outras é, atitudes que você tem que ter, existem ainda três consequências diretas que vão acontecer com você se você começar a pôr em prática todas essas atitudes que eu estou colocando aqui para você no vídeo. Vamos seguindo. A terceira, manter a comunhão com os irmãos. Acho que depois da disciplina com a oração, que é a segunda, a terceira talvez acho que é a mais complicada. Eu já disse aqui em uma das lives que nós fizemos que não existe santificação solitária. A santificação é um processo comunitário. Eu preciso do meu irmão e o meu irmão precisa de mim. Os meus irmãos precisam de mim e eu preciso dos meus irmãos para juntos gerarmos uma comunidade que se cuida, que se disciplina, que se exorta, que busca a Deus em comunidade. Manter a comunhão com os irmãos é o um exercício do amor pelos meus, meus irmãos. Se você não está congregando, eu quero te fazer um convite. É, nós temos um pequeno grupo que se reúne todos os sábados via Zoom é, e seria muito legal se você pudesse participar. Este sábado, hoje, hoje nós não teremos. Hoje nós não teremos nosso encontro, mas nós temos regularmente todos os sábados os nossos encontros, você é meu convidado. Ah, Burja, mas eu não sei como devo fazer. Deixem nos comentários, Burja, eu quero participar do pequeno grupo, como é que eu faço que eu te mando as instruções, tá bom? Quatro, ser hospitaleiro e não resmungar por isso. É, talvez, uma das grandes falácias, mentiras e mitos sobre o brasileiro é que ele é hospitaleiro. Ele não é hospitaleiro. Não é hospitaleiro. O hospitaleiro é cuidar. O hospitaleiro é ser hospital da pessoa. É receber a pessoa e cuidar, não é só tomar um café, é hospedar pessoas na sua casa e é interessante porque quando Pedro coloca isso no texto, ele está falando para os crentes que estão na dispersão E muita gente tem as vidas arruinadas pelo Império Romano e pela perseguição de outros judeus Muita gente perdeu casa e teve que sair fugido da sua cidade por conta das ameaças de morte e não tinha onde ficar e não tinha onde ficar, então ser hospitaleiro nessa, nesse texto significa abrigar fugitivos de perseguição religiosa a gente é muito bom para sentir a dor do outro mas a gente é, talvez tenhamos uma dificuldade um pouco maior para receber o outro enquanto o outro não está bem e a gente resmunga muito, isso também é uma questão que a gente também tinha que parar para pensar um pouquinho, seguindo em frente, então a última atitude que você tem que tomar, não é esse botão que eu tinha que apertar, apertei um botão que me atrapalhou tudo, vamos lá, então a última ainda não terminou, ainda faltam as três consequências que são o resultado direto se você colocar essas cinco coisas aqui antes do Primeiro, já disse que você vai ajudar a lutar. Uma que está por fora dessa lista que vai ajudar você a vencer o pecado. 5. Usar os seus dons em favor dos outros. E, talvez os dons espirituais sejam tão mal interpretados ou não há uma, um, um entendimento claro sobre isso e isso esteja dificultando muito. Primeiro. Porque como a gente tem uma mente muito voltada para o culto de domingo, para a celebração de domingo, a gente acha que a gente não tem dono. aí as pessoas dizem, eu ouço muito isso. Ah, que eu queria tanto porque, olha só, eu acho que eu não tenho dono nenhum, porque eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei trocar instrumentos. Meu irmão, os, os dons de domingo, os dons para o uso do culto da celebração de domingo são muito poucos. A gente não precisa de todos os dons que foram distribuídos no Espírito Santo pouquíssimos dons já resolvem a demanda de domingo mas não resolvem as demandas que ocorrem durante toda a semana dons de misericórdia dom de cura o dom de línguas o dom de profecia todos os outros dons eles não ocorrem somente na celebração mas ocorrem também no dia a dia dos crentes então por exemplo a dons dom de oração o dom de fé por exemplo que é o dom que é um dos, dos dons mais lindos que eu conheço que eu, que eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que tinham um dom de fé, os dons de misericórdia, são dons que são utilizados em tempos como esse, por exemplo, que tem tanta gente passando fome e dificuldade, tanta gente doente, não é no culto de domingo, são celebrados e realizados fora. Então, use seus dons em favor do outro. Essas são as cinco atitudes que vão nos ajudar a enfrentar com coragem o sofrimento. Esse sofrimento gera em nós, quer dizer, esse enfrentamento, né, Gerem em nós outras três conquistas. eu quero dizer para você quais são essas três conquistas. Mas antes, queria te pedir por gentileza. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Se você ainda não assinou o canal, assine. Vamos à primeira. A primeira é... é se você põe em, em, em marcha, põe para funcionar isso, é, essas cinco atitudes, a primeira coisa que vai acontecer é que o seu caráter será transformado. Você, você, você terá um caráter transformado Você terá uma, um, um, um Você será visto de uma forma diferente Você até você vai se estranhar Mas peraí eu, eu reagia diferente a isso Nossa, agora eu estou reagindo de outra forma Você vai notar que o seu caráter foi transformado A segunda coisa Que vai acontecer com você É que você vai aprender a reavaliar a vida você não vai avaliar a vida segundo as suas necessidades e nem segundo as suas carências, mas segundo a sua vocação. E o que isso significa? É que a vida não é mais encher o meu estômago, não é mais garantir que o meu estômago esteja cheio, não é mais sobreviver, eu não preciso mais buscar a minha sobrevivência. Eu não preciso. Eu vou reavaliar a vida a partir do meu propósito, do meu chamado. O chamado que Jesus deu à sua igreja e a mim, porque sou parte da igreja. E a terceira e última, ajudará a ver a vida com mais clareza. Sabe, é, isso está muito ligado com a questão da sobriedade. Eu sei que quando a coisa aperta, quando dói, a gente não consegue ver a vida com clareza. A gente vê com tons de cinza... Outras vezes nós vemos de forma muito, como que visto com uma, uma vista muito embaçada. A gente não tem noção das coisas que estão ali. Eu sei. Mas se você levar essas cinco atitudes que eu propus para você aqui, retiradas do texto de 1 Pedro capítulo 4, isso vai te ajudar a ver a vida com mais clareza e mais leveza. Sabe? Mais leveza. Eu acho que é justamente isso que está faltando para gente. Levar a vida com mais leveza. Nós, nós não levamos a vida com leveza. Nós carregamos um piano nas costas muitas vezes. E não há necessidade disso. Culpas desnecessárias. Pecados não confessados. Nada disso necessita estar conosco. Estamos livres. Vamos orar? Esse é um dos momentos mais especiais da live. Sério, para mim, é, esse é o tempo que tiro para orar com você. E por você Se há algum pedido de oração Ou se você deseja ter um aconselhamento Sei lá, por algum tema Me chame nos comentários que eu te passo o meu contato Para a gente conversar Vamos orar? Senhor Perdão Em nome de Jesus Perdão, Pai Perdão, me perdoa Perdoa a mim os meus irmãos e minhas irmãs Que estão orando comigo aqui agora Pai, me perdoa, em nome de Jesus, perdoa a gente, porque a gente é engolido pelo tempo, e às vezes nós não administramos muito bem o nosso tempo, perdemos horas e horas em redes sociais, não que isso seja ruim, mas de forma tão demasiada, né? de forma tão, assim, tudo que é, Demasiado acaba gerando azia, né? É muito ruim. E a gente não sabe moderar. A gente não estabelece um tempo de assistir um filme e um tempo de estar nas redes sociais. E a gente quer estar o tempo todo, o tempo todo, full time, como se fôssemos onipresentes e oniscientes. Às vezes não temos tempo para ouvir o silêncio quero te pedir perdão por isso porque eu já tentei e é uma luta e é uma luta não ter que ficar com os olhos na tela do celular me perdoa por isso e se por acaso algum irmão alguma irmã que está me acompanhando nesta oração agora Senhor passa pela mesma dificuldade eu te peço peço também perdão por ela Pai Desenvolve em nós o caráter de Cristo. Ensina-nos a viver com clareza as coisas que precisam ser experimentadas. Retira de nós este véu que nos, que nos impede de ver com clareza as coisas. Dá-nos uma rotina de oração. Ensina-nos, Senhor, a conviver com os nossos irmãos. A distribuirmos os nossos dons. Oh, Deus como queremos tanto isso, pelo menos de boca para fora, mas ajuda a gente nisso, oro pelos enfermos, pelos que estão passando dificuldades econômicas, oro por eles em nome de Jesus, guarda o Senhor em nome de Jesus, amém, amém, amém, amém. Se você chegou até aqui e não foi embora ainda, eu quero te agradecer demais, e, e por isso é que eu entendo que você leva muito a sério viver com Jesus. É, é sério, quem vai até o fim, que chega até a oração e não está zapeando no YouTube ou no Instagram, é porque entendeu que esse momento é muito importante para sua vida. Por isso eu tenho um pedido especial para você. Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são meses muito complicados para os missionários que estão no campo. São meses em que as ofertas caem drasticamente. Parte disso... Parte do problema é que muitos parceiros, por conta das festividades, esquecem ou não programam suas ofertas. Outros, porque a situação fica muito apertada mesmo. É a matrícula dos filhos, livros, impostos, etc. O meu pedido para você, que ficou até aqui, primeiro, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você ainda não curtiu ou ainda não se inscreveu, faça isso agora. O meu pedido é que você faça uma previsão ou uma programação financeira e separe uma oferta para os missionários. Não é coisa muito grande do que eu estou te pedindo, não. Qualquer valor é um valor importante para quem está aqui no campo. Soma com outros valores que chegam. Quem sabe o valor que você vai poder mandar é de uma pizza e uma Coca-Cola de 2 litros. Aliás, é minha sugestão. Oferte uma pizza e uma Coca-Cola de 2 litros para o missionário. Não é muito complicado se você fizer um planejamento antecipado para isso. Eu quero muito te agradecer e muito obrigado pela sua atenção. Ah, até amanhã ah, Se o senhor nos permitir A gente volta amanhã Um grande abraço para você Aqui está a playlist Aqui na verdade Aqui está a playlist Para o vídeo sobre orações E um vídeo sugerido pelo Youtube para você Deus te abençoe muitíssimo Muito obrigado por ter dado play I'm sorry.